I'll see Justo. Peguei Cara é baixo, cara é baixo Peguei Vou o cara, me dá cover Vai, vai Não é, meu valeu Resta um agente inimigo vivo Peguei Tem um blazer só me eu acho Peguei. Hum? Caralho que HS. 4K, você fez 4K. Sim. Carai, olha esse HS, o cara nem viu onde ele que veio. Toma. <risos> <risos> Boa moleque, já tá exportando os caras. Ah, que delícia, vai vir tudo aqui por aqui. Vou matar tudo aqui, velho. Ele já sabia que eu tô exportando, eles estão até atirando. Prepara. A vitória, peguei mais um. Ainda peguei mais um. User joined your channel. Vamos aqui no Carregado munição! Tão aqui. Nossa, o termite destruiu aqui. Ai, cara, é o Blitz. É Atingiu o inimigo. Segundo andar. Não vi nada. Tá ali na esquerda. É bom, Oi, não. Ainda resta um gente Foi outro. outro. Boa, boa, boa. Missão oh, aliada bem sucedida o quem tá com C4 na porta do meu lado aqui, não estoura enquanto eu estiver aqui, tá? Segunda dá, segunda dá, escapou. Segunda dá, já sabe. Boa, boa. A zona de missão. Vem em local seguro. Escudo ok. Ah! Repondo carregadores. Oh, mm. como é que é o nome daquela mistura de arroz e feijão? Baião. Preparei a carga de demolição. O cara é, bom, Oh, mas é bonza! É bonza! Baião! É sério, é bom! Oxi! É baio... É, o Night! quer vir aqui em casa com o Baião? Eu! Eu! De Florianópolis! As marcas não? Uhum. Só chove, cara. Que bom. O que é que até o um tal? Ah, mas é bom. E o pior, mano, que eu, que eu amo o fio, velho. E eu moro em um canto super quente. Ah, é, mas eu amo Na praia. O frio, na praia. Como assim, vou na praia Preparando o de demolição. vem Então o que? Vai na praia quando dá... Quando dá eu, tô, eu tô falando... Eu tô falando que eu amo frio E aqui na, na minha cidade é muito quente entendeu? Ah, então vai numa praia gelada e passa frio lá? Beleza, moleque! Beleza! beleza. Uhum. Olha é só um o dia de Natal! Interessante! Eu desativar aquela bomba. Boa! boa Vai o cara aqui. Tá bom. Pode Mano, eu não dá ir. pra ganhar. Dá para ganhar porque um é só um recruta, então. para Os dois, zero. os dois tá na sala. Os dois tá na sala. Da bomba A. Eu acho que dá para ir na B. Boa, Aí, caralho, boa. boa. tentei na B agora. Nem que desconectar. Cuidado que pode jogar por essa barricada. Ah, Olha É agente doidão? Ele mesmo. Vou entrar na câmera pra ver se eu acho. Aqui ó, marquei. Ah, Acabei de marcar. Tá entrando de novo. Sobe, sobe, sobe. Sobe, Gude. Sobe você, sobe você, sobe você. Sobe, sobe. sobe, sobe. Ele tá aí, cuidado. É field. Continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Ai, meu em cima, tá em cima A escada não foi comprometida. Mira aí, mira aí. um agente inimigo vivo. Mira aí. Só mira, é só mira. Ele tá em cima da escada. Aí nessa porta da esquerda. Ele me matou Cuidado, também. ele tá nessa sala da esquerda. Ele Na sala mesmo. da esquerda. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Eles te avistaram. Olha, olha, olha. Boa, velho. e